E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um jogo NFT aqui pro canal, um projeto aí que envolve metaverso, jogo NFT, play one e NFTs, tá bom? Então olha, se prepare, se você for novo, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Pra você não perder nenhum dos próximos vídeos aqui que eu trago pro canal de jogos de NFTs, criptomoedas, NFTs e muito mais, então vamos lá! Bom, galera, o projeto que eu mostro pra vocês hoje é o Amakuni de Metaverse, que seria o quê? O Metaverse Amakuni. Então tá falando que é o um mundo de Ipiran, esse que é o nome do mundo, tá falando que é um jogo NFT para ganhar, tá bom? Então basicamente, play to earn, né? Te ver o gatinho aqui também com óculos de realidade virtual, o metaverso. Então tá bem bacana as artes desse desenho, até porque tem a ver com NFT. Aqui nesse botão, você já pode estar tá adquirindo seu NFT, a gente vai conferir ainda no vídeo de hoje, tá bom? Já, já a gente volta aqui pra conferir. E cara, é muito bacana, fechou? Lembrando que todos os links estão embaixo na descrição, embora desse aqui que a gente já vê, o site também tá bonito, viu galera? como the Legendary Blacksmith, E tá falando crie equipamentos poderosos, venda para aspirantes a herói e outros jogadores, isso é uma das raças ali, o tubarão, aqui a gente vê um gorila, Endless Combination, são 153 materiais no total para você reunir materiais e descobrir, nesse metaverso então são 153 materiais, mano, que doideira, a gente vai ver isso também Melhor já já. E aqui também a gente tem Rouge Roaster of Heroes. Então tá falando. Convoque centenas de heróis, equipes e recrute-os para explorar masmorras e lutar contra monstros por tesouros inestimáveis. Então esse metaverso, você vai poder explorar masmorras, lutar contra monstros e ganhar recompensas por isso, né? Os tesouros. Além de que você pode adquirir heróis únicos com NFTs, tá? Então por tempo limitado. Então vai ser por tempo limitado para você ter seu herói NFT aqui nesse jogo, esse metaverso. Descendo aqui, olha só que legal. Toda modelação 3D Tá falando do PvE, que é tipo aventura contra bot, e o PvP Battles, né, as batalhas PvP online contra jogadores reais. Então, limpe masmorras para tesouros inestimáveis ou compita com outros jogadores em torneios por recompensas valiosas. Então, tô falando de duas coisas aqui que tem no jogo, né, esse PvE, que seria limpar masmorras, a gente vê isso em vários tipos de jogos nesse estilo, e também você ter um modo ranqueado ali, torneio, né, online contra jogadores, para ganhar recompensas. Também tá falando que o jogo é fácil de entender, tá, onde são batalhas emocionantes, como mecânicas, mecânicas projetadas para pensamento estratégico e composição tática de equipe. Então é um jogo não só de luta, mas também de estratégia, onde você tem que pensar e trabalhar em equipe, né? Aqui é um pouco do jogo, né? Onde você ganha. Economia orientada para o jogador, muitas maneiras de ganhar. Você constrói, fornece serviços de empréstimo e criação para outros jogadores. Olha só que legal. Mercado, onde está entregado com NFT Market, né? E também stake, né? Onde você é, aposta no jogo para rendimento passivo e direitos de voto, tá? Então é você stakear sua criptomoeda para ter recompensas. E descendo aqui, há muitas coisas interessantes pela frente, esperando por você para descobrir. junte a é nossa comunidade, aqui você pode colocar o seu e-mail, e aqui tem as comunidades deles, tá? A gente vai conferir. Por exemplo, o Discord aqui deles tem 1.435 membros, tá? Vou deixar para vocês na descrição. O Telegram aqui, ó, tem 6 mil membros, sendo que estão 134 online, tá? Então tá mais engajado aqui. E o que eu acho mais legal é sempre o Twitter, mano, tem 16 mil seguidores no Twitter, e aqui eles têm alguns sorteios, como por exemplo, isso aqui. Eles fizeram um sorteio aqui, ó, mano, e tem aqui NFTs, tá? Então o Twitter acho uma boa, você ficar de olho que a galera com as NFTs, olha só que bacana, velho. Bem legal, né? E beleza, aqui a gente tem um pouquinho mais do projeto, tá bom? Esse link também vai estar na descrição. Tá falando que aqui a whitelist está aberta no Discord, tá? E aqui a gente vê um pouquinho da história do jogo, os NFTs e os benefícios do NFT. Vamos lá, vamos conferir, tá bem bonito esse NFT. Então aqui tem toda a história, tá? Que é quase 500 anos após a queda do Grande Balanço, o último Kani foi massacrado pelos Nils, os descendentes malévolos da ganância. Eu não vou ler tudo aqui, acho que você pode ler se você quiser, mas olha só, eu ia terminar minha grande jornada, de perambular por Aeprian, que é o metaverso, encontrando e coletando os primeiros 10 mil DGS. Eu agora tinha em minhas mãos almas contidas dos Sarius canis caídos, prontos para revivê-los de volta da morte, que doideira né velho. Então são os NFTs né mano, olha só, meus companheiros como seu antigo serve líder, peço sua ajuda a todos vocês para ativar a DGS e recuperar os primeiros 10 mil canes, usar sua sabedoria para guiá-los na luta contra o nosso inimigo. Então são os NFTs aqui né. E aqui estão eles, tá, os NFTs de sementes de Gênesis. Então uma maneira de obter um novo cane é comprando NFTs, Cada NFT contém uma Genesis Seed, né? Uma semente Genesis. E também uma roupa exclusiva NFT, né? Um outfit que não pode ser obtido no jogo. Então você, adquirindo seu NFT, você vai ter recompensas exclusivas, tá? E essa semente NFT Saru será o primeiro cidadão no mundo Apron, Haru eterno. E as NFT Saru serão vendidas por meio de vendas privadas e rodadas de vendas públicas. O horário de abertura será divulgado em breve, tá? Tá falando do exclusivo traje de bônus, tá? Então as roupas que vêm com os NFTs são desenhadas à mão. E ao depositarem sua carteira no jogo, elas serão representadas por roupas 3D que, Combinam com suas contrapartes 2D para o primeiro pet do Genesis NFTs. As roupas só podem ser usadas por Kani Saro. E aqui tem as raridades das roupas, tá? Então, para os trajes Kano Saro, criamos 12 conjuntos de itens originais. Depois, os misturamos e os combinamos aleatoriamente para gerar 10 mil trajes diferentes. Então, tem um capacete tático, né? Onde tem 2% de chance de pegar essa casa, 10% de chance. Caveira Demônio, 2,9%. Capacete Punk, Chapéu Macio, Cabuto, Geleia, Grampos de Cabelo, 0,1% capacete especial 15%, tem o Realme, Setstone, Máscara de Gás 1% e o capacete Invisível. <risos> invisível é fogo, né? Mas 50%. Então tem aqui basicamente as raridades branquinho que é a chance maior de vir. Aí tem a chance verdinha, a chance é, média. Tem a chance azul aí, que já é uma chance baixa. Itens aqui roxos, chance mínima, né? E aqui os itens lendários, são os laranjinhas com quase nada de chance, cara. Tipo aqui, você tem a quantidade de cada um. Então são tipo 5 mil do menos raro e cara, só 10 aqui dos mais raros. E aqui o que mais importa, os benefícios você adquirindo NFT. Então, à medida que progredimos, continuaremos adicionando benefícios adicionais ao titular do NFT Gênesis. Portanto, fique atento para mais atualizações no futuro. Então, lembrando, a Gênesis Seed, né, a semente Gênesis, é necessária para a criação de cune. As roupas só estão disponíveis com a compra de NFTs, esses itens não podem ser fabricados. Para jogar o jogo, você precisará de pelo menos um cune e pode ter até seis cunes em uma equipe. E uma lista de detentores do Gênesis de NFT será armazenada no bloco Gênesis do Amatsu. O título Gênesis será concedido a todos os detentores de Gênesis NFT. E aqui a gente vê o preço e a alocação, venda privada é 0.4 BNB, venda pública vai ser em 0.5 BNB, venda pública FSFS em 0.5 e equipe construtores 0, tá? Tá tudo aqui no gráfico para vocês. E agora que você entendeu a importância dos NFTs e um pouquinho do jogo, a gente vai ver mais detalhadamente sobre o projeto aqui no White Paper. Aqui vocês vão entender melhor do game, tá tudo em inglês, mas eu vou gastar um pouquinho de inglês para tradu <risos> traduzir para vocês. Players. Aqui a gente tem uma visão geral, falando da experiência do mundo, né? Que nesse mundo de fantasias tem que coletar materiais e componentes, craftar armas e melhorar heróis. Vai ter monstros pra você derrotar e ganhar experiências, e heróis pra você evoluir os equipamentos. Então você pode craftar, limpar as dungeons, né? E também treinar com outros players pra ver quem é o mais rico, né? Blacksmith na land, né? No terreno, na... no metaverso. Aqui também tá falando um pouquinho do mundo, né? Como foi feito. A gente já viu um pouquinho a história nesse vídeo, mas basicamente tá falando que antes de nada tinha... O pai Amatsu, né, o, o deus aqui, o mais alto pai aqui, ele teve dois, criou dois filhos, né, o Karu, o deus da criação, e o Aku, que é o deus da destruição, e depois criou um mundo chamado Aepiron, né, então o Aepiron era o playground deles, onde os irmãos brincavam, né, mas Aku é, destruiu ele, né, enfim, isso aqui é um pouco da história, não vou ler tudo para vocês, tá bom, mas aqui a gente vê é, diversas imagens do jogo, isso que eu acho legal, tá, olha só as artes aqui desse pai de todos, né, o deus, Aqui um pouquinho do metaverso, certo? Aqui eu acredito que é os dois irmãos. Algumas raças que tem, vou mostrar para vocês. Olha só que legal essa batalha aqui. Tá falando que aqui é um pouco do mundo, né? Que são quatro continentes, cada um com um clima, com recursos naturais e criaturas próprias, né? Então aqui tem o Admek, tem o Trier, tem o Vargas e o Fisme, beleza? Então aqui, vocês podem ver que, por exemplo, Ouro, tem mais ouro aqui na Tria e menos no Fisme, né? Pedra, tem mais aqui no Admeck, Lumber tem mais aqui no Vorgacy e Fiber tem mais no Fisme, cada um é melhor pra você farmar algum recurso aqui é bem legal também que a gente vê um pouco dos materiais do crafting, então cara, são 153 diferentes materiais no jogo, cara isso é sensacional, e os principais materiais é madeira, ouro, pedra, Fiber e Ride, cara, eu não sei tudo aqui no inglês, tá? E são 148 materiais de alta qualidade com diferentes combinações de 5 Materiais, entendeu? Aqui a gente já consegue ver um pouquinho do jogo, por exemplo. Olha só que legal! O metaverso aqui, com seus itens, você pode craftar, dar upgrade, fundir, recrutar, jogar. Parece um joguinho aqui para celular, inclusive com um mapa aqui total, bem bacaninha. E aqui algumas construções pra esses materiais, como por exemplo a mina de minério, ou a mina de ouro aqui também, a pedreira, que seria para as pedras, a fazenda de algodão, pra você fazer algodão, serraria, né, pra madeira, refinaria pra você refinar, barco ali na parte de água e um gerador também de energia, entendeu? Aqui também tá falando um pouco da fusão, cara, tipo um Minecraft, né, sei lá, tem aqui madeira e aqui uma espécie de esmeralda, aqui tem, sei lá, diamante, tem, sei lá, cara, ouro, é bronze, lá azul e sei lá, mano, vários itens aí que você vai poder fundir no jogo. E até um pouco do crafting, né? Olha só, com algumas armas, alguns itens, aqui parece um, um veículo de transporte, uma roupa. Cara, bastante coisa. Então você seleciona, parece que três materiais pra craftar, tá vendo? Você tem uma arma, material 1, um, tipo prata, ouro e diamante. E você vai melhorando o seu item com esse crafting, né? Tipo uma espada, ó. olha só, no início, level 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai melhorando nesse crafting, tá? Aqui também tá falando do sistema de batalha, enfim, algumas coisas bem legais dos personagens, então, tem algumas raças, tá? Tem a, tem a raça Neko, a raça Inu, a raça ninja, Saru e Fuka. Então, aqui vocês podem ver, mano. É basicamente aqui um espacial, um cachorro, um gorila, um gato e um tubarão. São as raças, cinco raças aqui. Cada uma com uma raridade, tá? A mais rara é hino, a menos rara é ninja. Aqui tem a raridade. E nessas raças, tem as classes. São nove classes, tá? Sendo guerreiros, vanguarda, samurai, magos, padres, invocador, arqueiro, ladrão e ninja. E também elementos mágicos que vão ter nessas classes, tá? Então vai ter é, raio, água, fogo, Terra, Role, que eu não sei o que é, e Darkness, seria da escuridão, alguma coisa assim, tá? Então, obviamente, alguns mais raros, alguns menos, cada um com suas vantagens, tá? E também a gente tem um sistema de ranking, né, de progressão. Tem raridades ali dentro das raças, né, comum, raro, épico, legendário e relíquia, né? Então tem quantidade de estrelas que pode ser alcançadas ali e a raridade para obter, né, então comum é tipo de 1 a 5 estrelas, raro, de 6 a 7 estrelas, épico, 8 estrelas, legendário, 9 estrelas e relíquia, 10 estrelas. Tem a questão de níveis aqui que vai sendo avançados para cada raridade e também quantas armas você pode equipar, são 5. 5 armas equipadas no comum e 10 ali na relíquia. E aqui tem todo um sistema de nível, enfim, coisas para evoluir no jogo, como o level que vai de 1 a 999, tem força, inteligência, destreza, pontos de experiência, pontos de vida, estamina, além de outras coisas, é, peso, tecnologia, magia, fogo, água, terra, trovão. Dark e Roll aqui, você vai evoluindo, né? Nas magias também. Aqui é um pouquinho do PVE, tá falando que você vai ter estamina, né? Então, você vai gastar estamina ali. Você vai usar com cane, né? Que é a moeda aqui do jogo. Você vai usar estamina, vai gastar pra poder... Lutar, além do sistema de batalha que vocês podem ver, das dungeons e os loots, tá? Então você ganhando aqui, por exemplo, olha só, you win! Você ganha item um aqui sei lá que é isso, tem uma arma, tem uma esmeralda, um ourinho... Na verdade aqui são os tokens do jogo, se eu não me engano, a gente vai conferir. Então, olha só, aqui a gente já consegue ver um spoilerzinho da batalha, com levels e tudo aqui... Que as batalhas que rolaram e as recompensas. Tá falando aqui só, sem nada específico, que vai ter sistema de guilda, tá? De reino. E aqui um pouquinho da economia, muito importante, tá? Falando do mercado aqui, tá? Que vai ter ordens limitadas, tá? Olha só um pouquinho do mercado. Então você pode tá comprando, limitando, limitando uma venda. Olha só que legal, vai ter o histórico do preço do item que você quer vender, o preço aqui do lado. Você pode tá conferindo qual é o melhor valor pra você vender ou comprar algum item no mercado do jogo. Tá falando também que vai ter o sistema de arbitragem, tá? Pra quem é da economia, sabe. Além aqui um pouquinho de falar da economia do jogo, onde por exemplo os gamers vão estar tá fazendo dinheiro dos investidores, os investidores dos farmers né, e os farmers para os gamers, esse é o ciclo de economia que eles fizeram, e os tokens do jogo são dois, tá, o token AMA, que basicamente é o token de governança com um supply de 720 milhões e os players podem usar esse AMA para fazer progresso com o jogo, e o CAN é o token secundário e inflacionário, tá e os jogadores podem conseguir cane jogando o jogo, tá, o é principalmente é usado para continuar performando diferentes ações no jogo, Okay. também tá falando um pouquinho da tecnologia do game que é na BSC aqui a rede né e aqui também a gente tem um pouquinho do time né então aqui é o CEO founder o Dong Hyun o Tony Di aqui também temos o Pavlo Polterer Crasper, Dou, cara, não sei falar o nome deles, não. Son Nguyen, tá? Então, pelo menos eles mostram o um rosto aqui, você dá uma certa segurança pra gente, uma certa confiança, tá? Então, por exemplo, o Tony Di é o cofundador, ele tem 15 anos de experiência com jogos de programação e design, ok? E aqui no Roadmap, né? Tá falando que a gente tá na primeira fase de 2022 com os 10 mil aqui é, jogáveis caracteres em NFT pra você estar tá adquirindo, tá? E aí, a cada fase que vai passando, vai tendo mais vendas de NFT, ok? E bom, galera, basicamente esse é o projeto, cara. Esse foi um dos vídeos que eu mais entrei a fundo no projeto. Então, cara, espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. E lembra, todos os links estão tá na descrição pra você dar uma olhada melhor no projeto e ver se vale a pena você entrar, beleza? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um abraço. Falou!